Fala galera, eu sou a Thaís Furacão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje a gente está aqui nessa casa abandonada que foi passado pra gente que ela era assombrada. Só que não passaram a história, então a gente foi aqui num vizinho do lado conversar com ele e ele contou pra gente, né Thiago? Isso. E ele contou pra gente que aqui morava um senhor sozinho e ele bebia muito e quando ele ia para a cidade ele arrumava muita confusão na cidade quando bebia e uma certa noite vieram aqui e mataram ele e depois desse acontecimento uma família tentou morar aqui nesse sítio novamente para cuidar aqui e não conseguiram ficar Diz que escutava barulho de noite os cachorros latiam mas não chegava perto da casa e hoje a gente veio aqui de dia fazer o um reconhecimento do lugar então... Vamos pra lá. Já se inscreve no canal, deixa aquele like e bora pra mais uma aventura. Pelo jeito aqui era uma garagem, né, Thiago? Isso. Uma Cara, coisa... tá bem abandonado. Tá isso, até ali, ó. Parece que tá sem telhado, ó. Sim, ó. Tá sem é telhado, ó. O mato tá tomando conta aqui, hein, ó. Ó, Tiago, como a casa era antiga, não tinha nem piso, ó. Era aquele vermelhão que passava no chão, tá vendo? Ah. Ó, as janelinhas. Ó, é o mato, como que tá? Ó, o forro. Bem antiga essa casa, né? Sim. Olha a porta azul, ó. Olha aqui, tem algum escrito aqui, Thais, ó. É um nome de pessoa. É. Dá licença. Ó, pessoal, peraí, Thaís, olha como que tá o forro aqui, galera. Thaís, ó, tinha um disjuntor aqui, ó. Sim. Tiago, aqui não tem nem forro mais, cara. Não? Aqui fora tem, Ou né? nunca teve, eu não sei, porque Bom, não tem nada no chão, tinha. ó. Será que não tiraram? Ó, tá vendo, Tiago, que é aquele vermelhão, ó. Sim. Ó, cara, olha essa porta estouraram, aqui. Estouraram, ó. Tá vendo, pra entrar? Hum... Claro, né? Sabe que foi o dia que tentaram... isso? O passarinho, que ah, passarinho, que susto! mano! Olha que tem é isso. Ó, tá vendo? Aí fizeram essa gambiarra aqui, ó, de latão, ó. E ó, pode ver que põe até um, um caibra aqui, ó. Sim. Cara, que susto que ele veio agora, hein? Colocaço d'água ali em cima. Vamos entrar aqui primeiro pra dar uma olhada? tem bicho, né? Aqui era a cozinha, então. Olha, Tiago, cozinha, mas a cozinha só existia piso. Só na, na, na, na da pia, pia. ó Geralmente as, as casas de hoje em dia tem piso na parede toda, né? Verdade. E olha como era antigo esse piso, ó. Ó, pessoal, os detalhezinhos do piso. Já que tem água. Ó, pingou. Pingou? Fez um pinga. Uhum. ali era... Ó, ó, ó, ó. Tiago. Ah, tem água, cara. Não, não. Ó. Vai saber se essa água ainda tá suja. Olha a caixa d'água ali, ó, Thiago. Ali, a caixa d'água, Eu ó. vi, deve estar tá cheio de rato barato. Olha essa porta aqui, Thaís. Tá? Essa porta aqui era é mais estranha ainda. Olha o jeito que eles passavam encanamento. Né? Então. Não era por dentro da parede, ó. Caraca, mano. Bicha. Ah, Thiago, acho que, era um fo... acho que aqui era um fogão a lenha, ó. Fogão a lenha? Eu acho, ó. Será? Ou era tanque? Não, acho que aqui era fogão... Ah, lá, ó. Lá tem outra torneira, ó. Ela podia soltar. Deixa eu ver aí certinho aqui. Acho que aqui, Thiago. Peraí, tem isso. Acho que não era fogão a lenha isso aqui, não, é, será? Acho que era sim. Ah, a parte de cima aqui pode ser, Thiago, né? Thiago, aqui eu acho que seria uma arinha, ó. Tá vendo, ó? Cara, olha aqui. É, é, não é nem forro, é aquelas madeira. Sim. É uma casa bem humilde, né, Thiago? De sítio mesmo. Sim. Ó, aqui deveria ser o um tanque. Você tem água? Mas um tanque bem baixo, né? Ó, aqui não, não tem, tem água, não. Pra lá, parece que não tem nada, né? Não. Cara, no meio do mato. Olha aqui, Thiago, aqui tem uns negócios, ó. Vamos lá. Vamos ver o resto da casa. Ó, o encanamento da cozinha saiu aqui, ó. Talvez tinha outro cano pra lá, ou pra lá. Olha como essa janela é antiga. Cara, olha esse vídeo aqui. Uh -uh. Tiago do céu, olha aqui. Caraca, corrente? Sim. Olha a porta do quarto, Tiago, como que era. Nossa, foi feita esse aqui. Sim. Foi feita essa porta aqui. É, todas as portas foram feitas, né? Mas essa aqui foi feita em casa mesmo. É, olha aqui, gente, trancar. Que Aqui agora não o Quem sabe o que é isso? Olha gost... Ó. Quem é, sabe não. o que é isso? Agora não ficou Cê trancado. Você sabe o nome tá? disso? Tramela, filho. Tramela. Um quarto bem grande, né, Tiago? É pessoal. Tiago, agora eu não consigo abrir brinca não. Viu? Porto Grande. Ó, olha que jeito de fogo. Ah, esse aqui era por causa da caixa da outra que tá ali. Pra segurar a caixa da olha Nossa, tem uma madeira aqui. Deixa eu ver se eu tô com lanterna para poder... Aí tá escuro, né? Ai, que susto, tá é uma larga Eu vi ali. Será que aqui tem água? Não sei. Tá na cozinha. A patente tá bem nojenta. Vamos ver atrás aqui. Olha Pera aqui, pessoal, que põe lá. Uma... Cara, tem até sabão aqui, Thaís. Tem? Ó. Sabão, tem cara. Ó. De pendurar as toalhas. Caraca, mano. Nossa, galera. Esse banheiro tá nojento, ó. Um negocinho aqui. Tiago. Oi. A gente não perguntou pro senhor vizinho aqui é. quanto tempo que a família morou aqui, né? Não. Então, a gente não sabe quanto tempo que a família morou aqui. Ó, esse quarto parece que não tinha guarda-roupa, ó. Parece que eles muito penduravam prévio, a roupa né? assim, aqui ó. Também, ó. ó. Muito prévio, pessoal. Eles penduravam as roupas nessa... Essa casa, pessoal, é muito, muito antiga. Olha, pessoal, Olha a visão que top. Matagal. Thiago, você viu que o banheiro só tem piso no chão? Também não tinha piso no chão? Piso, ó. Só no um chão? Só no chão. é verdade. E onde tomava banho? Olha o jeito que ficava, Nossa, Carol, olha como que era o um registro. Tem que ter passado uma vida isolante aqui pra não dar choque, eu acho. É, de é, não é Se tiver. Olha lá, tá com água. Sim. Tá vendo? Sim. Vamos fechar aqui pra não. Tá Mas tendo. engraçado que a água não sai em cima, sai aí, né? Sai aí? A <risos> água não sai lá no chuveiro. Ah, deve ter em um supluto. Tenta da descarga, Thiago. Um né? Aí ah, eu não rela um monte de aí não, velho. Rela ali no negócio? Não rela não. Vai! Credo. Não tá funcionando. Ó, oh, tá mais com borracha. Com borracha. Devia estar tá vazando a água Miguel, isso aí. Caraca, mano. Pessoal, a gente não sabe quanto tempo essa casa tá abandonada, né, Thiago? Não. É, a gente não entrou em muitos detalhes ali com o vizinho, né? Ele só não, falou não. pra gente que aconteceu esse fato aí: que vieram os caras aqui de noite e mataram esse senhor que morava aqui, né, Thiago? Isso. Depois disso, uma família tentou morar aqui pra cuidar do, do sítio, dessa chácara, mas disse que não conseguiu ficar. Ela tá toda abandonada, ela tá no meio do mato, né, Thiago? Páscoa. Ó, vocês veem aqui a, a parte de trás, ó. Diz que. Tá ele... puro mato. O ó. cara que, que morreu, ele assombrava aqui, né, Thaís? Que... Até a sombra Diz até que hoje, ele cara. aparece Vai. aqui, diz que houve barulho. Aí, diz que a família tentou morar e foi atormentada por ele. Por isso que não tinha. Diz que morar. os cachorros não conseguiam chegar perto da casa, né, Thiago? Na madrugada. Não. Thaís, ó, tem um buraco aqui, cara. Que é. buraco. É hum, fossa, né? Dá uma pra fossa. tentar erguer aí? É só um buraco só Tampar então, aqui pra tá... não... Ó, vocês viram? A chácara tá abandonada, aí, ó olha Aqui, aqui deve ser fossa, será? Fossa? Cuidado Ah, é verdade, ó Provavelmente ali é fossa, ó Pessoal, então é isso aí a gente veio fazer hoje o reconhecimento do local, pra gente voltar à noite, tentar trazer o K2 aí, né, Thiago? É, ué. Passar o K2 aqui, porque pra ver se realmente tem alguma coisa sobrenatural nesse local, né, Thiago? isso aí, pessoal. Se vocês gostou, deixa muito like aí, ajuda o canal aí. E é isso aí. Até o próximo vídeo, obrigado por você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar aquele like, né, Thaís? Isso aí, pessoal. Tamo junto, é nóis, falou, fui!